Tudo bem, gente? Obrigado por terem vindo! A fazer, vai filmar, então vocês vão aparecer, fazendo aquela festa do Lambda Lambda Lambda. Tá tudo certo? Podemos? Podemos? Podemos? Vocês estão me ouvindo? Beleza? Então, ó, galera, pra ficar maneiro nos stories da Adagal, ele se impede. Um, dois, três e... Lambda Lambda Lambda vamos parar! Oh. Fraco. <risos> É sempre fraco. O que, que foi, Google? Você vai fazer também? Olha, o Google vai fazer <risos> Olha, eu vou, a gente, é, é um, um problema de expectativa. Eu vi aqui uma galera aqui. Quando ele foi fazer, vocês que... Não é assim. É, tem, que tem que esperar. Ele vai fazer lambda, lambda, lambda. Aí, é aí sim. E aí tem que ir para incomodar lá dentro. Tá bom. Pra incomodar, para fazer drone cair. <risos> é esse o nível de, de parada que a gente quer aqui. Beleza, vai, se posiciona aí. Calma. Até, até quando eu vou ter voz pra fazer isso? Ai, caralho, que cara reclamão. <risos> A gente faz playback depois. Faz playback, né? Vai lá, Guga, você tá sendo filmado. É. Lá, lá, lá, lá, lá, cá, Aí sim, <risos> garotinho. Ah, <risos> muito bom. Obrigado, gente. Obrigado por terem comparecido. Você quer se aqui? Tanto tá faz. Comparcido. Ao nosso painel de podcast como negócio. Aqui está o Guga Mafra do GugaCast! E aí, Vai beleza? Ah. Temos o Paulo Silveira da Luna! É. Pra quem. Pra... Só pra contexto Eu sou o Zagal, não sei. <risos> <risos> <risos> o jovem Nerd. É... O Guga além de do, do GugaCast né, é um dos maiores especialistas em vender podcast no Brasil de de fato, né, o podcast como negócio mesmo o Nerdcast principalmente só só é, se tornou o que é hoje com o um trabalho que a gente fez em conjunto e boa parte dos créditos são do Guga mesmo. Exatamente Obrigado. E Obrigado hoje. pelo reconhecimento Venha antes do GugaCast. E o Paulo Silveira é, Alô. E o Paulo Silveira ele está aqui representando a Lura Curso Online Tecnologia. É um cliente do Nerdcast, né? Ele é um podcaster também, mas ele, ele foi um cara que procurou a gente porque ele entendeu que uma forma eficiente de, é, de criar um, um branding para a empresa dele, de, de fazer não só branding, não só, de colo não só de a forma de fazer... Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo me falhando assim. Mas não só a forma de, de propagar a marca dele, mas uma forma de procurar leads, de venda, de, de, de, de, de literalmente trazer alunos para dentro da plataforma de educação online dele. E uma das po... coisas que ele entendeu de cara foi poxa se eu criar se eu criar com esses caras é, é, conteúdo e associar minha marca a esse conteúdo, vai ser uma forma legal das pessoas entenderem o valor da minha marca. Né? E é interessante porque... Que a gente vai, pode até conver, começar falando sobre isso É que ele começou como uma marca anunciando num podcast Mas resolveu criar o próprio. Né, os hipsters, o, o próprio podcast é, E qual foi o intuito? assim o intuito de, do, do nerdcast nerdtech a gente entende né que era fazer a marca ficar conhecida e associada à tecnologia quando a pessoa pensasse alguma coisa nesse sentido a Lura é, se tornaria top of mind né por ter uma propriedade por saber o que está falando ali quando está falando de tecnologia e não precisa ser só de, de aplicação específica mas na tecnologia como um todo mas quando vocês resolveram fazer o próprio podcast qual era a intenção de fato é eu acho Está ouvindo? Está legal? Alô, fala mais alô, perto. Alô, alô. O meu está fora, agora tá né Deu? Mais ou menos? tá alto. Está bem. É, acho que a história é bastante essa. O interessante da gente trabalhar com o podcast e disso das empresas estão apostando forte, acho que a primeira visão que a gente teve é essa que o Dave e o Alexandre falaram, que é como que uma empresa fica atrelada a uma marca que tem uma comunidade forte, como é o Jovem Nerd, ou como no caso do Guga, mas a gente queria dar um próximo passo. E eu acho que o podcast oferece, especialmente essas formas que o Guga e o pessoal do Jovem Nerd encontrou, da gente entrar como pessoa dentro do negócio, porque hoje em dia as marcas tentam vender coisas pra gente ou convencer a gente como marca, que é algo muito impessoal e muito intangível. O podcast, esse negócio que é você ouvindo a voz do Azagal o dia inteiro e você fica achando que você é amigo dele, você não é, tá? É, é, é, essa, essa proximidade que dá é muito forte, cria um vínculo muito forte. Então, é óbvio que talvez tenha um pouco até de uma idolatria aí com as empresas, que talvez até nem seja tão saudável, mas é uma relação muito mais interessante que eu, como marca, como empresa, posso ter uma pessoa conversando com vocês ou com o público do Jovem Nerd, e não uma marca que fala lá no comecinho do Jovem Nerd, fala, atenção, e lembra da marca da Lura, da Kaelon ou da Coca-Cola. Legal. Mas eu estar dentro como uma pessoa e você lembrar de mim, poxa, é aquela pessoa que fala daquele produto é bem mais interessante do que simplesmente a marca. E aí vem o passo desse, como diz o Léo Lopes, que todo ano é o ano do podcast. Está ruim? Alô? Todo ano é o ano do podcast. As empresas estão apostando bastante agora, porque realmente faz sentido a gente personalizar isso e canalizar é, nessa mídia que vocês estão ouvindo e cada vez né, a gente está copiando os Estados Unidos há anos. E acho que só vai subir daqui para frente. uma coisa interessante que eu acho que vale falar sobre o podcast, é, lá do início, quando a gente começou, foi em 2006, é, eu e a Zagal a gente falou assim, cara, isso é muito legal, essa é uma mídia nova. É, ela se encaixa totalmente no que a gente quer fazer no Jovem Nerd. Porque o Jovem Nerd, antes do podcast, era só um site de imagem e texto, né? E o podcast foi a primeira vez que a gente mudou a dimensão de comunicação dentro do site, né? Antes, muito antes do vídeo, né? E, e quando a gente se colocou no, no ponto de, de produzir um podcast semanalmente, a gente falou, isso tem que ser algo profissional. A gente tem que trazer, é, tem que ser um modelo de negócios isso. A gente vai gerar um conteúdo, e a gente vai trazer anunciantes para cá. É, porque a gente já tinha, uma, ou bem, uma comunidade no Jovem que Porque o Jovem Nerd já existia desde 2002, foram quatro anos. O Jovem Nerd ficou no ar, um pouco menos disso, porque tem uma época que o site acabou, depois voltou. E aí, assim, quando a gente começa o podcast, a gente pensa, pô, isso pode ser uma forma da gente se comunicar... Que, que, que vai atrair mais anunciantes do que a gente acha que atrai só o texto e imagem. Né? E a gente levou um ano até ter o primeiro anunciante, né? um ano de produção. Porque e todo. Isso foi interessante. Né? A gente não levou um ano porque o jovem né ainda estava crescendo, de fato estava. Mas toda a mídia nova, ela demora um tempo para amadurecer e. e e se tornar atrativa no mercado. A gente notou isso? A gente nota isso até hoje, quando a gente cria novos, novos programas dentro mesmo do YouTube, que já é um sucesso, dentro mesmo do, do Jovem Nerd. É, existe um tempo de, de maturidade para aquela mídia, a pessoa chega assim, esses caras estão fazendo esse negócio há algum tempo, eles têm histórico, têm bagagem e, e é um público crescente, eu vou acreditar nisso. É, então, assim, eu já coloco isso como o primeiro desafio. Às vezes você pode, a pessoa pode começar um projeto novo e, ah, estou fazendo há três meses e não deu em nada ainda e a pessoa acha que não vai chegar a lugar nenhum. Não, assim, você tem que dar espaço para a maturidade do seu projeto, né? Ainda mais como você está testando uma coisa nova. Então, quando a gente começou a fazer podcast, primeiro, era uma coisa completamente nova para todo mundo. Não, a gente não inventou nada. O podcast já existia mas a gente, os podcasts já existiam, mas a gente foi criando o nosso formato próprio durante esse, esses primeiros anos de, de Nerdcast. E aí, a gente começou a meio que evangelizar o mercado na ideia de, olha, podcast pode ser uma mídia para as agências... A agência de publicidade estava acostumada a trabalhar, primeiro, com o mainstream, e acho que trabalhavam com o mercado digital na época... Trabalhavam com blogs, os blogs eram as grandes estrelas de, de, de, de comunicação, nova comunicação e ascensão, web 2.0, esse tipo de coisa. Então, assim, a, quando, quando as agências publicitárias estavam começando a, a acostumar com a ideia de anunciar em blogs, essa coisa nova, veio o podcast. E ainda foi um tempo assim, super obscuro e no underground, porque o podcast era underground. É, Sim, mas era. Você sabe o que é underground, amigo? Eu sei o que é underground. Um podcast não é underground. E, em 2006 não era underground? Não. Claro que era. Não. Underground, o que é underground, então? O que é que você muito diferente que... do, a minha percepção de underground é muito diferente da sua. O que é underground? Podcast que tenha underground envolve nudez e tapa na cara, Não, né, amigo? claro que não. <risos> que percepção maluca de underground você tem? <risos> Mas aí, o Guga, me explica você que o Google começou a, a representar o Jovem Nerd comercialmente em 2011. Já tinha alguns anos de Nerdcast, a gente já vendia publicidade no Nerdcast e tal. Mas o Google realmente fez muita diferença na, no crescimento do Jovem Nerd e nesse estabelecimento da nova mídia no mercado publicitário. Porque você tinha uma empresa que representava... É, a empresa repete acontece isso no, no podcast falha a gente repete o o Google trabalhou numa empresa que era que representava rádios e jornais ou seja representava comercialmente né? trazia anunciantes para os veículos e ela tinha uma uma uma um branch era a FTPI ela tinha um branch que era a FTPI digital e o Google sou no sócio desse branch da FTPI digital que era a mesma coisa, representar só que veículos digitais, como sites, podcasts, etc. E aí você encontrou a gente, a gente se conheceu, você falou, eu posso representar vocês comercialmente, e aí a gente tinha toda uma nova mídia nas mãos, como é que foi, na sua época de na sua época de representante comercial, como é que foi o desafio de receber essas mídias e apresentar para o mercado? Você teve que evangelizar também? Não... Na verdade, a gente tinha um desafio muito grande, que era convencer as grandes, principalmente as grandes marcas, as marcas que estavam habituadas a fazer formatos muito tradicionais, de que elas deviam anunciar, porque a força que o podcast tinha, a audiência que o Nerdcast já tinha naquela época, já era muito grande, já era equivalente à de grandes sites, de grandes veículos de comunicação. E essa foi, esse foi o desafio durante muitos anos, ainda é um pouco, na verdade. Por outro lado, é, vindo, vindo ao encontro disso, sempre existiram marcas como, como a Lura e, e, como, e como o Submarino, como a Saraiva, é, como, como a Sony durante um tempo, a Microsoft muitas vezes. Sempre tiveram algumas marcas que já tinham uma percepção melhor, que já eram mais ligadas no que a gente estava trazendo. Então, somando as duas coisas, somando o desafio de diariamente ir nessas empresas, ir nas agências, mostrar número, convencer, convencer o cara de testar e você encontrar essas marcas que estavam dispostas a fazer esse teste, as duas coisas em conjunto, a gente conseguiu, aos poucos, trazer um grande número de anunciantes para o Nerdcast. E quanto mais anunciantes a gente traz, mais eles eram bem-sucedidos, mais eles tinham campanhas bem-sucedidas, mais eles atingiam suas metas e mais a gente tinha cases para contar, cada vez ia ficando mais fácil contar essa história e convencer essas marcas de, de anunciarem no, no Nerdcast. Mas como é que você encontrava, você encontrava o ceticismo do cara chegar, podcast, o que é isso? A gente encontra ainda. Isso a gente encontrava muito, hoje a gente encontra bem menos, mas a gente encontra ainda. Porque existe uma máxima no meio da publicidade que é quando você quer vender um outdoor, você quer mostrar que o outdoor funciona você põe um na, na porta da casa do presidente da empresa. Então, se eu quero mostrar para o Paulo que um outdoor funciona, se eu quero que a Lura anuncie sim um outdoor, eu vou lá e põe um outdoor na porta da casa dele. Eu não preciso pôr mais nenhum. Ele só uhum. precisa ver esse, ele precisa ver esse único. Em São Paulo é proibido. É, mas na, só na frente da sua casa ninguém ia ver. Tá Até alguém lá tirar, ia funcionar. Não, mas isso acontece muito, por exemplo, em é, mídia impressa, né? Tem muitas revistas ou jornais que... É, às vezes não vai nem impactar direito e não vai fazer diferença para a campanha. Mas como o presidente da empresa ou o diretor lê aquela revista, é importantíssimo que tenha a mídia lá, porque é onde ele vai ser impactado. É onde ele vai ver a campanha acontecendo. Exato. Então aí, parte do desafio era isso, era fazer a galera ouvir o Nerdcast. Quando a pessoa ouve o Nerdcast, ela tem essa ideia que o Paulo falou, que é você acha que o Azagal é seu amigo. Ele não é. <risos> mas você acha é que ele é e você fica, ligado, você fica viciado naquilo, como a gente ficou aqui e, e você começa a perceber a, a, a eficiência que aquilo ali tem como veículo de comunicação. Então, parte do desafio é esse, mas por outro lado existia um, um, um asset que a gente tinha que é, cada vez mais, essas marcas ou os responsáveis por elas ouviam o Nerdcast também. O Nerdcast ficou gigante. E cada vez mais eles ouviam, e aí esse discurso foi ficando... Eu não precisava mais chegar e falar assim, ah, você tem que conhecer a mídia podcast. O cara já era fã, já ah, eu posso tirar foto com o jo Jovem Nerd. Isso ajuda. <risos> <risos> Mas, uh... Mas isso por que é, Guga? Porque o podcast era uma mídia underground. Se <risos> fosse underground, não era agência que a gente ia ter amigo. É, Mas, é... Esse é outro Mas, lugar. na verdade, tem, tem uma coisa que... Facilitou muito a vida do, do, do podcast. O podcast ele não era uma mídia underground. Ele era uma mídia de nerd. O, o nerdcast era igual ao BBS. Ele é a BBS dos anos 2000. Porque ele, porque ele era muito complicado, cara. Você baixar um... Você tinha que ir lá, encontrar um... RSS... O cara tá te ouvindo, ele já tá fidelizado. É, quando... é exato. Porque <risos> ele passa por um desafio. Era tipo Indiana Jones. Essa é a parada, ele é exato. Ele tem que um código, ele tem que, tipo... Pra <risos> <sabe>? ouvir, <risos> é. O cara não tem que... Ah, eu vou entrar no YouTube da Play. Sabe? Ele tem que achar o, a parada, pegar o RSS, assinar um feed, <coughs> um agregador, aí é a parada para de funcionar. É um, um processo. Agora, é. olha só, de 2011 pra cá, quando a gente começou a trabalhar com o Nerdcast, a gente tinha... 60 mil downloads. A gente tem mais de um milhão hoje em alguns episódios. Era 60 mil era só. Era 60 mil só. Uhum. É, o não, e já era Nerdcast um número bom. Nerdcast teve 250 downloads. E já era, e já era um número bom. <risos> A família baixando em peso. É, e já era um número bom 60 mil downloads. Era um número positivo, ele dava certo. Não, não é que, é, independente dele ser ainda vendável é. ou não. Quem, ainda é, é, ainda é. Um é. Bom. é quem, bom. quem anunciava nele, quem anunciava na Nerdcast? tinha resultado. Isso era perceptível. 60 Só mil, que... é porque os números, eles acabam perdendo muita proporção por você não visualizar eles no mundo real, né? Mas 60 mil pessoas é um estádio de futebol lotado. É um estádio de futebol lotado. Mas é bem. Aqui não é tem. Show... Nesse é... evento inteiro, por exemplo, não tem 60 é mais, mil pessoas. É mais do que o show do Ed Sheehan ontem. Mas, mas então, mas é verdade. de 2011 pra cá, desde que a gente começou a trabalhar junto, lançou o 3G em 2011, não existia 3G. A gente fez a campanha de 3G da Claro, vocês lembram? verdade, é verdade. A gente fez isso. Então, não existia 3G. Não existia internet ilimitada. A internet no, no celular era muito pouca. O, o aplicativo... Não existia a quantidade de aplicativos de podcast que, que, existiam, que existem hoje. O aplicativo da Apple, ele não permitia que você baixasse um podcast em 3G. Mesmo que você fosse rico e tivesse lá, ilimitado, ainda assim ele falou, não, você só pode baixar quando for no Wi-Fi. Exato. E, então assim... Mas, toda... mas mesmo assim, nessa época, com todas essas restrições, o podcast era uma das únicas coisas de digital de, de, que este, está envolvida com o computador que você podia tirar do computador. É, exatamente. Porque o resto você tinha que consumir sentado na sua mesa, com teclado, com monitor. Você não podia levar aquilo consigo, um vídeo ou um site. Você não tinha como acessar. É, e o podcast você podia gravar no pendrive, no CD. Mas era Indiana Jones também, tinha que gravar no seu MP10. Amigo, se você MP10, já tinha assinado o feed, cara. Você tinha um, você tinha um MP10? Um, não, um MP10. MP10. Eu tinha um MP6. Eu, já, era, já era de Playboy. Mas então, então de lá pra cá, muita coisa... A, os dados ficaram mais baratos, e ficaram mais acessíveis e ficaram mais, mais fáceis. Os smartphones evoluíram muito. Em 2011, o meu smartphone, quando a gente começou a trabalhar, era um Nokia E71. Eu não tinha iPhone. É, ele tinha teclado ainda. Então, de lá pra cá, é, muitas coisas... Todo mundo passou a ter smartphone. Em 2011, não, não era comum ainda. É, hoje em dia, é, eu não sei dados precisos, não sei se o Paulo sabe, que a maior parte das pessoas consome internet em smartphone. É. exato. Não, é, é, muita é. gente não tem desktop em casa. Não tem ah. notebook. Tem um smartphone e isso é o suficiente para o que ele quer consumir online. Exato. Então, então toda essa evolução tecnológica foi o que permitiu que o podcast se popularizasse do jeito que ele se popularizou hoje. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. O podcast é uma febre nos Estados Unidos. É maior ainda que aqui. É mais impressionante ainda que aqui. Todo mundo ouve. Tem um monte de séries. Tem... Aí sai uma série de sucesso. Tem 10 clones dessa série em, em um mês. É... Então... E, e, e ele vem disso, de quanto ficou fácil você realmente apertar um, dois botões no seu telefone e você está ouvindo o podcast, que na época underground, underground nerd, não era, não era fácil. Então, é under tudo... nerd, o máximo que pode ser under nerd. Agora, é, boa parte do desafio que os podcasts vão enfrentar no futuro agora é o mesmo desafio que enfrentaram os blogs, que enfrentaram os canais do YouTube. Tem muito, tem demais. Tem. Não tem publicidade para bancar isso tudo. Não tem... Galera. Audiência. Então, se a gente tá falando de podcast como negócio, tem escrito isso aqui, não? Não, não tem. Ah, então a gente pode falar de qualquer coisa. <risos> o que, que você quer falar? <risos> é, vamos, sei lá, vamos falar de cartão de crédito. Então, mas... Vamos pra... falar de Alura. É, é, vamos falar da Alura. <risos> Paulo, fala sobre o mais novo curso de marketing. Não, peraí, ser... <risos> <risos> tá quero... termina, pô. Não, então, é, o desafio vai ser você inventar novas formas de monetização, vai, vai ser você conseguir absorver toda essa comunidade de novos podcasts. Quem aí faz podcast? Levanta a mão. Ah, é pouquinho aí. Então não tem desafio não, vai dar tudo certo. <risos> tem dinheiro pra todo mundo. Não, mas olha só, mas de, de fato isso é uma verdade. Né? Quando o mercado se estatura... Fica mais difícil de, de haver essa distribuição, né? Ah, Do que quando ele tá começando. Quando, come, quando tá começando, já é difícil porque não, ninguém acredita, ninguém... Cara, tem, mas acredita. a questão é, sempre vai ser difícil por algum motivo. Sim, No sim. começo, porque ninguém conhece, ninguém acredita, você tem que... Pro... A gente, nosso trabalho inicial era explicar o que é um podcast. Tudo bem que esse trabalho ainda existe, mas... Como é que você explica hoje? Hoje em dia eu não explico mais. Eu falo que eu sou o Nerdcast, né, cara? Boa. <risos> mas... Não, outro... Ano passado teve uma diretora de uma agência digital... É, diretora de mídia. De mídia, de uma agência digital... Que não digital, sabia o que era podcast. Não sabia que era podcast. Não é que ela não sabia o que era Nerdcast, não, ela não sabia o que era podcast. podcast. Ah, tá. Diretora de, de mídia. Tá. Você pode anunciar no, no Nerdcast, eu então, Nerdcast, o que é podcast. E aí, como é que você explicou pra ela? É era rádio, rádio, rádio online, claro. Não, eu tenho um eu tenho, eu tenho <risos> jeito melhor. Ah. É um canal do YouTube sem vídeo. <risos> Sem imagem. É mais fácil da pessoa entender. É, porque cê, ninguém cê... sabe que é rádio, mais, né? Exato, você traz do outro lado, entendeu? Você uh -huh. puxa pelo... você puxa okay. pelo uh, mas, é, mas, é, é mas essa é a questão. Sempre vai ser difícil por algum motivo. É, porque tem muita concorrência, porque não tem nenhuma concorrência, não tem tecnologia ninguém nem conhece, ninguém vai anunciar. É, a, a persistência é, faz parte do negócio dar certo, sabe? A gente, quando começou o Nerdcast, os primeiros episódios eram horrorosos, não escutem. É, tinha 250 downloads Eu escutei é, Claro, mas você tinha que trabalhar com isso É né? uma obrigação sua não, não com esse, eu não precisava <risos> trabalhar com ele Esse Superman da China É uma parada ah, assim é o primeiro, né? O primeiro uhum. tem esse Superman Acho da China também... Mas oh. hoje em dia você tem aí Todo mundo pode ter uma facilidade enorme de gravar podcast Tem aplicativos que você é, grava o podcast Mas ainda não tem muitos caminhos para distribuir, por exemplo né? É caro, normalmente é caro é, Não tem agregadores suficientes é, até, sei lá, um ano atrás, não tinha agregadores de fato. Você tem o iTunes, não mas tinha, ele. Não ele, tinha o agrega... Android, o Android é de 2018. Então, ah, mas é o que Quer dizer, tipo, Spotify abraçar agora. É, pois até então você tinha o iTunes, por exemplo, que é o primeiro, inclusive o termo podcast vem né, do, do Do iPod, do iPod, iPod tá. é. Mas ele só agrega para quem é usuário de iPhone. Ou de. de, de, de pode... Eu não sei é, se iPod não existe, mas Existe, existe. Existe. existe. existe. É Porque um iPhone é o... que não liga. É, mas... <risos> é o melhor iPhone. <risos> ele é mais fininho. <risos> mas é... ele só tinha para um nicho, para uma galera que usava um, um tipo de tecnologia. Aí veio do Google ano passado, mas também só funciona para quem tem Android. Né? O, o Spotify é um, é um modelo de, que está vindo agora que você pode escutar em qualquer smartphone e pode escutar no desktop também. Então, ele, o, o, o Spotify está fazendo... o, o o serviço de, de, de YouTube nos podcasts, no primeiro momento. E é por isso que hoje está crescendo com mais força, né? Porque você tem uma vitrine onde todo mundo pode estar. Mas é isso, tá todo mundo na vitrine, já está mais difícil você ver quem está lá dentro, né? Mas é, é o negócio, faz parte. É, e essa, essa fragmentação que existe também no podcast, ela é muito complicada porque ela afeta os números, né? Você tem que medir números, os números no Spotify, os números no iTunes, os números do Soundcloud, e a, ma a maneira como esses números são são determinados é diferente. Os padrões de estatísticas de um para o outro é diferente. Esse também é um outro desafio do podcast como negócio no, nos próximos anos. Encontrar alguém que vai que vai padronizar essa estatística de, de podcast. Tem muita gente tentando. Mas em que sentido se diz padronizar a estatística? É assim. A estatística de page view, por exemplo, ela foi, durante muito tempo, ela era, ela era uma loucura. Uhum. Você, qualquer hit no seu servidor, no arquivo da página, considerava page view. Então, aí cê, tinha aqueles sites assim, que falavam, ah, eu tenho 80 bilhões de page views. E aí, é um site todo cagado, assim, cheio de gif. <risos> Não era? E tinha isso? Né? Tinha. Hamster e... dançando. Pois é, com o tempo, isso foi... E, e, e tinha um monte de métricas. Tinha a métrica da Comscore, tinha a métrica do Ibope... Tinha um monte de gente tentando formalizar a métrica de como era medido isso, até que chegou o Google Analytics. A, meta que, a métrica que vale mesmo, todo mundo acredita, é a do Google Analytics. E tem um padrão. O Google Analytics determina que se você sai da página antes de 5 segundos, ele, não, ele é um bounce, ele não conta como page view. Quem foi que determinou os 5 segundos? Foi o Google. Podia ser 6? Podia ser 10? Podia ser 3? Podia ser o Google determinou isso e todo mundo acatou. Todo mundo instalou o Google Analytics nas suas páginas e acatou. Eventualmente, isso vai acontecer com podcasts. Talvez seja o Google, talvez seja a Amazon, talvez seja o Spotify, talvez seja a NPR. A NPR, que é a maior produtora de podcast americana, ela criou o próprio sistema de Analytics. E, que é bem legal, é bem feito, mas com, chama Red, r E com algumas com algumas coisas questionáveis, mas eventualmente alguém vai, vai se tornar o um padrão. O Guga, a gente tem 10 minutos. A gente só tem 10 minutos. Eu tenho one more thing. Olha, meio todo malandrinho? Não é? Que ah. que você tem para dizer? É, você Guga? é brávido, você ah. o, Então você representou a gente em outros sites comercialmente, vendeu muito nerdcast, Aham. no mercado, evangelizou e tal. E hoje você tem o seu próprio podcast, o Gugacast. Sim. Que você também Sabe, vender o seu próprio podcast. Uhum. E aí você tem um Omar tem, mais uma coisa a ver com o podcast pra, pra, pra contar, isso. É, então, a gente vai. A gente vai lançar um aplicativo novo pra podcasts, pra produtores de conteúdo em geral. E eu vou mostrar em primeira mão aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver, vocês querem ver? <risos> a Zagal faz eles. O que, que você quer que eu faça? Mas eles falarem que eles querem ver, assim, tipo, não, mais forte. Ah, fraco. Faça é. de novo. Eles querem ver! <risos> <risos> Obrigado. Ô Guga, o que, que você inventou aí, hein? Esse é o Olo. É o aplicativo de criadores de conteúdo que a gente vai lançar o Olo? agora. Olo? O que, que significa chama... o Olo? O Olo significa esses dois bonequinhos aqui dando high-five. Ah, e se você botar um outro L e um outro O, e fica vermelho. É. é ah. E se você botar um CO, <risos> se você botar um CO no final, aparece Faustão. <risos> tá bom, foi melhor é, boa. Esse é o Olo E como é que ele vai funcionar? O Olo ele serve para que criadores de conteúdo Possam se relacionar De uma maneira mais próxima Com o seu conteúdo Com, com quem é fã com, com, uh, com a audiência mais Mais hardcore quem é fã, O fã hardcore do, do criador de conteúdo Essa é a Primeira página, primeira página dele, então você vai abrir ele, ele vai ter uma galeria de creators aqui. Hoje só tem o Google Cash. Que conveniente. Conveniente, porque eu criei por causa do Google Cash. Ah. Mas peraí, peraí, peraí, peraí, Isso é um agregador de podcasts? Também. Não. Como milhões de outros, não? Não. É mais não. É diferente. Ele tá, isso aqui ele está funcional, é o aplicativo que existe hoje, por isso que ele está assim, e ele só tem o Google Cash que a gente está testando com o Google Cash. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um programa de assinaturas do Google Cash. Que você tem conteúdo exclusivo. Boa. Olha, já tem o um cara que tá com ele na mão ali, ó. Caraca. Cara já tá achou O cara outro? é hacker. Muito bom. Olha outro aqui. Agora eu vou baixar também. Aí. <risos> você não vai conseguir. Você, Por... tem, que, você tem que ser hacker. <risos> tem que ser do grupo Aí... secreto, é isso? <risos> Exato. Então a gente vai ter vários, uh, vários podcasts aqui. Hoje já tem o GugaCast. Mas quem sabe um dia... a gente Opa. A gente vai ter dois. Ah, rapaz. Ah, que vai ter malandrinho. Mais <risos> não é? Tem Olha de... o pitch do cara. Vocês têm que ver um e-mail que eu mandei aí pra vocês. <risos> então é o seguinte, aqui a gente vai ter vários creators, você clica nele, tem ali, ó, pra você clicar. E aí ele vai pra essa página aqui. Ele tem duas abas, tá vendo? Tem ali, ó, abas. Aqui uh -huh. eu tenho conteúdo aberto. E o creator, eu, ou o Jovem Nerd, ou o Hipsters, é, a gente, ele, vai, ele pode integrar aqui o Twitter, o Instagram, o YouTube, o canal do YouTube e o WordPress. Ah, uh -huh. E aí ele tem um feed todo aqui. Então, se você é muito fã do Jovem Nerd, você passa a ser notificado sobre tudo que o Jovem Nerd faz, sobre tudo que ele posta em todas as mídias sociais. Mas o... mas o... Mas o e o podcast? Hã? Ele Calma, fica, vou chegar bem? lá. O podcast ah. aparece também. Tudo que você postar vai aparecer aqui ah. e vai ver para todos os tipos de creators. Mas não é... podcasters. ele vai ter algoritmo no futuro e não vai mostrar mais nada pra gente? Você que vai... Não, você não vai ter. Pelo contrário, o poder vai estar na sua mão. Você, como usuário, você vai definir que tipo de notificação você quer receber ou não. Legal. Então, se você falar assim, porra, eu não quero ficar vendo o tweet do Guga, caralho. Eu vou poder pagar para o Jovem Nerd aparecer antes do GugaCast? Vai. Ah. Vai. Não ia, mas agora que você falou, que você está disposto Vai. Espera um outro e-mail que vai chegar para você. Tá certo. Aí, então, a experiência que a gente está trazendo para o usuário aqui que é fã do Google Cache, aqui no exemplo, é que ele consegue acompanhar tudo que a gente faz no Google Cache e ser notificado de tudo. Quando sair um programa, ele é notificado e ele consegue ver tudo numa timeline só. E ali, a gente tem o conteúdo exclusivo, que é o que a gente faz lá no Google Cache. Você vai entrar nele, você vai ter uma tela de login e ele abre aqui o conteúdo exclusivo que a gente faz lá só para assinantes. Ah, é o pagamento. Aí ah, esse, é, esse programa pai, de baixo acho. aqui, underground, esse aqui? <risos> Você viu? Nem é Massagem. tanto. Massagem. Nem é tanto. Depende, o programa... Depende de se o final é feliz ou não. Esse programa se chama Massagem Molenga. <risos> Caraca. <risos> então, lá no Google Cast a gente faz áudio, né? Então a gente faz mini Google Casts para os assinantes, exclusivo para os assinantes, todo dia. É um conteúdo que a gente faz diário. Uh -huh. E tá vendo que tem o número 458 ali? Esse aqui tá, esse aqui tá bem atual, aliás. É o de, de ontem, eu acho. É, então, por isso que tem muito, e a gente faz isso, mas você vai ter conteúdo de áudio, de vídeo, de texto e de imagem. Então, ao invés de você ter o podcaster que fala coisas como, olha, compra, uma, compra, compra um curso da Alura, que você vai me ajudar, porque a Alura é meu patrocinador, você vai falar assim, compra o meu conteúdo. Então, é uma maneira de você diversificar a, a receita do, do criador de conteúdo, não só do podcaster mais de todos os criadores mas é Mas tipo, é tipo o Patreon. Você tem uma assinatura de conteúdo exclusivo. Exato. É tipo, fez... é tipo o Patreon, mas assim, o Patreon ele é baseado em doações. Né? A pessoa doa o quanto ela quiser e aí você ah, dá uma ah, recompensa e etc. Certo. Aqui não. Aqui é tipo uma revista, você está vendendo um conteúdo exclusivo. Aham. Se a pessoa comprar, ela tem acesso, se ela não comprar, ela não tem acesso, E beleza. o conteúdo pode estar agregado aqui, enquanto no Patreon você paga lá e vai, vai consumir e você... lá onde. E você vai dar essa recompensa em, em, em algum outro lugar. Grupo é secreto o... do Facebook, essas maluquices, assim. É o que a gente faz no Google Cast hoje. Sim, sim. A gente fez isso no Facebook porque, você sabe, o momento MacGyver, você faz com o que você tem na mão na hora. Exatamente. E aí a gente fez e passou a entregar isso lá no Facebook. E, mas a, a experiência ele é ruim, porque o Facebook não aceita áudio, porque não dá para ouvir em background. Aqui não. Aqui a gente tem tudo isso, ó. Isso aqui é a tela do player. Ele reproduz em background. Ele continua de onde você parou no Facebook. Se você, dá, se você para, quando você for dar o play de novo, ele voltou para o começo. Ele marca o que você já foi tocado. Ele permite que você baixe para ouvir offline. E eu então, posso mandar uma mensagem para você, para você me responder? Você pode mandar. A gente tem aqui, ó. Que conveniente que você falou isso. <risos> Replies para incentivar a conversa. Ah. Então, dentro da, da tela de comentários, eu respondi a mim mesmo ali. Ó. Eu tive uma conversa comigo mesmo. <risos> então, você pode conversar com o criador de conteúdo sobre aquele, aquele conteúdo específico que foi publicado. E aí, é isso. Esse é o e look. aí, o que você está querendo dizer é que qualquer criador de podcast pode baixar o Olo, colocar o seu podcast lá e criar um programa de assinatura para os seus ouvintes, é isso? Esse é o plano. A ideia é que no futuro, qualquer criador de podcast possa usar a plataforma, qualquer criador de conteúdo de podcast, de blog, de canal do YouTube, qualquer criador de conteúdo pode usar a plataforma do Olo para oferecer o seu conteúdo para os fãs. No começo, a gente está começando com o Google Cast, a gente vai trazer novos creators, Olhem o e-mail que eu mandei para vocês. E... Eu quero ler esse e-mail. É. Eu mandei você é. também. Eu mandei é. você também. Ah, não, peraí, Você está querendo o seguinte. Por enquanto, a plataforma é fechada para os criadores que você vai chamar. Que eu escolher. exato. Mas é aberta para quem quiser ouvir e assinar esses conteúdos é e tem isso. uma área exclusiva, é isso? O aplicativo é aberto e gratuito e aí você pode assinar a área exclusiva do, do criador que você mas, quiser. Então, então, mas futuramente você quer que essa plataforma seja uma plataforma livre para qualquer criador também chegar, criar, determinar. Ela poderia determinar preço o seu próprio preço da assinatura e etc? Esse é o sonho. Eu trabalhei com podcasters, com criadores de conteúdo durante muito tempo, você sabe disso. Uhum. E trazendo publicidade para esses, esses empreendimentos. Que, que era a única forma de a gente ganhar dinheiro com podcast. Exato. Início. E embora a gente tenha sido muito bem sucedido nisso com vários podcasts e também com vários canais do YouTube e com vários blogs, a gente entende que nunca vai não é todo mundo que pode ser um jovem nerd. Então, essa é uma maneira de a gente conseguir diversificar a monetização e democratizar o acesso à monetização para todos os produtores de conteúdo. Isso é bem interessante mesmo. Obrigado, Muito cara. bom, muito bom, cara. Que jabá que você fez aí. Foi foda, né? Valeu, foda. Obrigado, cara, pessoal. safado. Caraca. Paulo, já que a gente tá nesse momento jabá, o que, que tem pra podcaster na Alura? <risos> Curiosamente, a gente tem uma plataforma de educação de tecnologia, né, que é alura.com.br e a gente vai lançar o curso do Léo, do Radiofobia, que vai estar tá aqui amanhã comigo. Tá ali. Olha Leo, aí, é ele, que safado, Léo. Tá, tá mais o Google magro. não vê o Léo há muito tempo, Beleza, cara? É. que realmente faz. O pessoal tem pedido esse tipo de conteúdo, né? Tem empresa que está atrás para produzir da própria empresa ou vocês mesmos estão interessados? Porque realmente quando eu entrei, a empresa entrou nisso de podcast. O Léo fez uma apresentação lá na empresa para mim que com alguns pontos chaves que fazem muito sentido, não é? Disso de desde que o Alexandre falou seu programa semanal e ter uma data é, fixa, exceto o, o de RPG, né? É, e, e, e esse tipo de fórmula... Esse, esse tipo de cobrança não é saudável. <risos> <risos> Esses detalhes de como você deve bolar a marca, como você vai conversar com a pessoa, né? Tem alguns detalhes que o Léo passa que eu acho fundamental. Por exemplo, alguma coisa bem simples. De você se referir ao ouvinte no singular, em vez de falar vocês. Você fala você ouvinte, né? É, você programadora, você programadora. Isso gera aquele vínculo no áudio muito, muito mais forte que o blog em é pessoal, no YouTube quando fala no plural em é pessoal. Então, é, a gente tem um conteúdo bem legal com o Léo, cheio desses pontos chaves, que é óbvio que depende de podcast para podcast. E agradeço a oportunidade do Jabá. É, mas o que eu acho legal também desse negócio do podcast como negócio é por exemplo, eu tô aqui a convite do Azagal, tá bem? Não foi que, olha, vai ter lá, será que eu consigo ir, Azagal e tal? Então, justo essa influência que esse podcast grande que o Nerdcast tem, eles passaram pra minha empresa, óbvio que demorou muito tempo, ainda passa de alguma forma, é, isso vai sendo construído de uma forma muito melhor do que se fossem banners em algum site aleatório que tem 80 milhões de page views só porque tem hamsters dançando. Porque eles trazem conteúdo, trazem informação e geram esse vínculo da empresa. Então, fazendo o jabá deles, chega para a sua empresa e fala, gente, faz todo sentido a gente anunciar o nosso produto, por mais maluco que seja, e a gente acha que não tem um público. Porque quando um cara da empresa chegou para mim e falou, anuncia no, no Nerdcast, eu falei, você está louco? O que, tá, que, que é esse negócio de Nerdcast? Então, essa reação que as empresas onde vocês trabalham têm, eu também tive, então passei por essa desconfiança. E eu acho que é uma oportunidade, não só no Nerdcast, é, como em, em vários lugares aí de, de toda a rede de podcasts do Brasil. É, é, Alô, a, é. acho a Bia tá falando assim, a gente perguntas. que sempre para perguntas. Alguém tem pergunta? pergunta? Tem microfone para ela ali? Ela... Eu levo, eu levo. Vamos lá. Fala, fala, garoto. Fala, gar... fala, fala garota. garota. É, boa noite. Meu nome é Marília e Eu sou deficiente visual e desde que eu comecei a ouvir podcast, é, o mundo se abriu né para consumir conteúdo de uma forma em que esse conteúdo não está disponível para nós, deficientes. E quando eu vejo as marcas anunciando nesse tipo de mídia, é uma outra relação que se cria. Né? O que eu estou querendo fazer não é uma pergunta, é mais uma reflexão. É despertar nas marcas uh, a vontade de, de criar uma perspectiva de, de apresentar para o deficiente de uma outra forma. Porque, por exemplo, a gente não se liga na logomarca, a gente não se liga uh, na parte visual, na propaganda do YouTube, mas no podcast existe um, um potencial de criar uma relação de fato, de marketing, de conteúdo com nós, deficientes. Muito bem. É e tem, e tem interessante que ela falou porque como, como a gente sempre pensou em, no Nerdcast como um podcast, né, em áudio é, a gente não tem uma, uma marca pro Nerdcast, a gente não tem um logo, o Google botou ali é o Jovem Nerd, porque a gente não tem um que nem o Guga Cash tem, que o pessoal que veio criando depois, e eu não vejo problema nenhum, mas né, a gente, eu às vezes fico até frustrado. Você entra lá no Spotify e tem um nerdinho. A gente não tem uh -huh. nada que defina de fato. Entendeu? Não tem não a logomarca. Marca... Nerdcast, microfone, é, sabe? Uh -huh. Uh -huh. É, mas uh -huh. é porque a gente sempre microfone se preocupou muito mais com o áudio, porque era a característica daquele, daquela mídia pra gente, do que com o visual, com esse tipo de coisa, tanto que a gente. Estava se perguntando, vamos fazer a apresentação, vai ter PowerPoint, bullets ou não para hoje? A gente falou, gente, a gente está falando de podcast, vamos fazer só o áudio, sabe? A gente não precisa de um apelo visual nesse caso. Eu é falei verdade. até para a gente fazer atrás do palco. É, é. Ele falou, é verdade. E, e vale lembrar que o pessoal futurista fala, é, tem esse a, a comunidade é, que tem deficiência visual gosta muito do podcast e vê que tem essa tendência... Só que não é bondade do mercado, tá? porque é uma tendência de tecnologia. Então, infelizmente, não é porque o pessoal está realmente querendo abraçar, infelizmente. É por causa dessa tendência que foi dos do, cabos que a gente tinha para o wireless. E agora o pessoal disse que a gente vai entrar na, ela, na era do screenless, certo? Dizem que esse monte de assistente que hoje em dia são inteligentes. É, o que vai acontecer é... Tudo vai ser acessado por isso. O buscador de voz vai devolver conteúdo de podcast. E não é à toa que esses grandes players estão investindo tanto. Não é bondade deles de inclusão, infelizmente. É uma questão de tecnologia que está acontecendo. A gente não quer mais perder tempo na tela. A gente quer mais rápido do que ter que tocar a tela ou achar na tela. Alguém tem mais pergunta? Vamos aqui. Oi? É, então. Oi. Acho que mais o Google vai saber responder, mas pergunta pra todo mundo. É, eu trabalho com comunicação de moda e já pensei em fazer um podcast. Mas eu fico meio assim porque moda é uma coisa muito visual. E aí eu fico meio na dúvida, o que seria mais legal? É, YouTube ou podcast? Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de vídeo. E eu queria perguntar a opinião de vocês, se vocês acham que um... Algum tipo de conteúdo que é mais visual, se cabe fazer podcast desses assuntos? Cabe. Você pode fazer podcast de qualquer coisa. O seu problema é o mesmo problema que o pessoal da indústria de perfume enfrenta. A gente tem que vender cheiro. Na ah. televisão, como faz? Aí faz aquelas propagandas malucas. <risos> o cara que andando é... com a parede caindo lá. Um é tipo lagarto. um pesadelo, né? É. Porque é o conceito que eles estão vendendo. É, eles né? vendem um, um sentimento, não um cheiro, né? E Engraçado. Acho que, e acho que certamente tem muito que se falar da sua área. Entendeu? É, principalmente porque existe muito conceito antes de você chegar no produto final que é a, a, a, a peça, né? Então você pode explorar toda essa parte de conceito, falar sobre essas ideias que vão se transformar em algo visual no final. Eu acho que com certeza tem. É, e além do que, você sempre pode falar, olha o site, as fotos estão lá. Eu vou falar aqui de uma coleção de fotos que estão não sei o que, tem lá, tem, tem, a, é, tem um site para você ir lá depois. No, e usando o no... aplicativo é. do Google, yeah. você pode botar as fotos ali. Né? É, e no, no, é, bom, é e no aplicativo do Jovem Nerd também. Não, eu, eu, vou, eu vou dar uma Mas zeala. a gente só faz pra gente, a gente é desses que não... Tá, mas por assim, zeala. você criou um jeito de ter um suporte visual no gente Sim, no a gente criou. Cri... Porque quando a gente lançou o nosso, nosso podcast, a gente queria fazer algum diferencial... Nosso podcast, não. Nosso aplicativo, a gente queria ter algum diferencial para justificar baixar o aplicativo e ouvir é, no nosso, ao invés de ouvir no iTunes ou qualquer outro agregador. Então, a ter as imagens, poder receber antes, pular os e-mails, são diferenciais que só tem no nosso, entendeu? Para a gente, na verdade, tanto faz onde vai escutar. O importante é que escute. Pode escutar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast ou no nosso. No caso do nosso, você tem essas vantagens, entendeu? É, e, e usando, por exemplo, o de RPG. Uh, eu não lembro quem falou assim, por que vocês não colocam... Aproveita que vocês têm imagens de, no aplicativo, e aí tem um monte de arte do, de fãs dos NES de RPG que já foram publicados que vocês não colocam as cenas, os personagens que aparecem. E a gente não tem vontade de fazer isso porque aquela mídia foi feita para você ouvir Imaginar. e usar a sua imaginação. Eu não quero distrair você com uma imagem. Eu quero que você esteja lá dentro, porque a mídia do podcast ela está voltada para, ela não está voltada para os seus olhos. Ela está voltada para sua mente, só entender. Então, é, eu acho que por isso, você tem muito o que discutir, você não precisa de referência visual, se você não quiser. É, então, não, não precisa ficar preso ao vídeo. Por o bem porque o podcast você pode expandir muito mais o assunto do que no vídeo. Porque as pessoas que escutam o podcast têm um perfil diferente de quem está vendo o vídeo, que normalmente está ou com o um telefone aqui, ou você está no computador e tal. E quem está ouvindo o podcast, às vezes está fazendo alguma coisa. Ou está no ônibus, ou numa fila. Lavando louça. lavando louça, campeão Ou fazendo alguma coisa no computador que seja mecânica Que não precise de concentração é, e, Então o podcast Ele entra em outras atividades Que, que você complementa a, a, a vida da pessoa Sem precisar prender a atenção Do campo visual dela né? Então vale a pena Última pergunta, faça valer Porque se for ruim a gente vai pular para outra pessoa <risos> né? Vamos lá Oi meu nome é Tarsila, eu sou viciada em podcast. Tarsila. Então, Oi, de Tarsila. Então, antes fazer a pergunta, é, eu só gostaria de fazer um comentário. É, eu queria dizer que o Dave é meu amigo, que o Nerd é meu amigo, que o Gug é meu amigo. E é, Eu não sou amiga de vocês, mas vocês são meus amigos, vocês estão no meu dia a dia. Porra, me, me eu, eu achei que a gente tinha um negócio. É... <risos> Então, eu conheço mais da história de vocês do que muitos amigos próximos, né? Eu conheço uh -huh. a história de vocês. O, o Paulo, ele me ajuda a estudar, ele tá lá me acompanhando. Que legal, que legal. Então, é só para fazer esse disclaimer. Eu sei que vocês Obrigado, sabem disso, né? mas é só para deixar isso claro da, da importância, né? Obrigado, Tarsila. Então, sobre a minha pergunta, então, qual a entrada desses grandes players, tipo CBN, Rede Globo, na Apodosfera? Vocês não acham que isso, por mais que dê mais visibilidade para a mídia, não acabe sufocando um pouco os pequenos produtores de conteúdo? Eles acabem esse, aproveitando desse hype e acabam não chegando até eles com patrocínios, com anúncios e indo para esses grandes players? Vocês acham que isso não pode acontecer ou vocês acham que vai ser de fato o ano do podcast do Brasil e vai ser bom para toda a comunidade? Eu não sei, a gente pode olhar para o YouTube. E é, Essa a... pergunta a... é a... muito boa, na verdade. A... Muito é... boa pergunta. É aconteceu, aconteceu de certa maneira no YouTube, mas uh, os creators do YouTube estão aí ainda. Eles, eles continuam existindo. É porque, é... na verdade, é assim. Então, as duas coisas acontecem. Eu acho que... Pô, é, é, essa é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade. Mas pode ser positivo ou não. Pode ser positivo justamente por apresentar essa mídia para pessoas que não seriam alcançadas... É, tendo que passar por esse quest que tem que ter de arrancar o deus, botar areia, sair correndo para a pedra esmagar para conseguir assinar um fit sabe? É, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de veículo, ele é muito engessado. É, ele tem toda uma cadeia burocrática dentro, ele tem um monte de policies e regras da empresa. Então, ele nunca vai fazer um podcast como a gente faz, como nenhum de nós aqui faz. É, mesmo mesmo o, o, do, o do Paulo sendo quase um podcast institucional, da Alura, ele é o dono da empresa, então ele não precisa passar por uma cadeia de comandos. Quando você está gravando o podcast dele, ele, tá, ele sabe o que ele pode falar o que ele não pode. Ele está sendo muito mais pessoal. E essa é a parada do podcast, é por isso que o podcast é uma mídia que faz tanto sucesso para um nicho específico e por isso que o público do podcast é tão fidelizado, porque a gente fala do nosso jeito, sabe? De uma maneira é, informal, a gente não está se preocupando é, que ter um programa tem que ter... 10 minutos exatos e tem que ter a introdução, a apresentação, bababá. a gente sabe, a gente faz isso muito naturalmente, né, de se apresentar e tal, mas isso acaba sendo a forma que a gente conta aquela história, sabe? É, e eu, esse tipo de, pro, de produto que vem na onda, sabe, que tenta surfar o hype, ele sempre vai estar engessado, por mais que ele tenha o alcance e o dinheiro dessas empresas, ele nunca vai ter uh, o carisma e a personalidade que um podcast feito por, pela galera tem, sabe? É. E é. Eu, eu conheço o, o, o Thiago Barbosa e o Paulo Vinícius da CBN, que são os caras que estão encabe encabeçando todos os podcasts. E eles têm muito essa visão. Eles falam, eu não vou fazer modo talk show que nem o Nerdcast, porque é onde o podcast cresceu no Brasil e já tem muita coisa. A gente quer atacar onde tem espaço. Então, eles sabem que se eles forem tentar copiar o mesmo modelo, é, vai sair um negócio todo torto, estranho e que não vai sobreviver naquele nicho. Então, eles estão querendo abraçar aquelas pílulas que tem aqueles filósofos deles falando aquelas coisas de sabedoria de manhã e entregar de um formato diferente, que faz todo sentido, atacar com outro público. Então, para ser sincero, Tarcila, antes de você ter perguntado, eu nunca tinha visto assim, ixi, agora ferrou, vai vir a Globo e a CBN. É... Me parece que agrega, talvez daqui a cinco anos as coisas se compliquem, mas Não, a mas curto te, prazo... Por exemplo, aquele formato, acho que era da Folha, né? Do Presidente, Presidente da, da semana. semana. Foi excelente, é. sabe? Eles fizeram um, uma série fechada, é, contando a história, preparando para as eleições. Foi, foi muito legal, sabe? É, eu já vi, Guga. Eu tô só ignorando, fingindo que eu não tô vendo. Essa é a parada, Dave, por, isso, por isso que eu uso o, óculos escuros. O Dave não é seu amigo. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Eu tô vendo você sacudir essa placa, mas eu tô aqui. É que nem quando vocês me chamam Zagal, eu, tô... Ah, eu não tô... O contato visual é um problema sério, por isso que eu uso óculos escuros. Bem, temos que encerrar, pessoal. Muito obrigado. Valeu, galera! Valeu! Vindo aqui. Obrigado, Paulo, por ter vindo aqui participar com a gente. Obrigado, Guga, que veio de Miami! Aê! Só pra falar com a gente. Isso é uma verdade. <risos> é, obrigado, vocês, por terem ficado aqui esperando pela gente. Infelizmente, eu e Alexandre não vamos poder ficar, porque a gente tem um compromisso imediato. Então, a gente vai sair agora. Mas o Foi Guga bom. vai fazer o nosso papel. Tirem fotos com o Guga, não é? E, Tirem fotos com o Guga. E aproveita que ele tá um misto de jovem nerd azagal. <risos> Fica a barba e o cabelo... Tá... Você tá... Uso? Precisa só de um óculos de grau com olho escuro e olho transparente. <risos> é. E é isso. Beleza, pessoal? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Valeu!